Pensar assim, pelo menos não um sítio para segurar a palha. Se eu tivesse novo. Agora uhum. pensa nisso. Vamos <risos> fazer um bife igual. Ok. agora Gordon Ramsay? É mais ou menos, acho que sim. Pelo menos eles lhe o filé Mignon. O Mignon? Sim, normalmente é bom. Tem mais que de um Depois temos aqui, cogumelos marrom. Ovos? É, Presunto? Presunto batatas. batatas? Uma mostarda de Dijon. Vai doé, não vou pagar nada disto. Não água. se isto é para limpar os a oh, gente <tô> que com isto, eu gosto mais de Ok. Depois a seguir cortamos aí a parte de cima. A ponta uhum. do calo que tiver assim mais... Nunca, mais... Se nunca serve lavar. Okay. Cogumelos picados, cebola e alho picado. Fizemos outro pecadozinho. E vai a saber. Mas depois não dá sabor a carne? Exato. Tipo, olha assim não podes não tirar. Talvez está aqui e é Ok. E esta faixa aqui? De certo eu vou tirar. Estamos a ver nos adivinhos, a temperar a carne. Eu acho que tem para mais um bocadinho só. É. Hum. Hum. O primeiro já está bem também, Eu gostei de mostrar a Dijon. Também já dá mais desse sabor mais. Yes, Chef! Um, podes pôr um bocadinho de, de azeite ou, Acho que as dá aonde. Quando estiver quente pões a carne. E agora vamos ficar dourado de um lado de e ter ficado dourado a toda a mão. Agora aqui fazemos o um refogado, não é? Sim. Vai, é. ah, um está aí a tocar depois. E tu com uma colher, mas vai é com o nó. É assim mesmo, com os dedos, a ponta dos dedos. É mesmo de não é preciso é. instrumento. É, não é assim que se faz, é assim, estás a ver para este lado, para e estás a ver. Compra-se o alto grande e gordo. Put, eu sou balanços à, volta, à minha volta, não né? Eu prefiro dizer que és alto, grande e fofinho. Tá bem? Portanto, o nosso bife Wellington, eu já comia isso, né? Está, Isto está tá com um cheirinho. Pessoal, eu sei que não dá para cheirar o vídeo do YouTube. Eu vou mexendo. Bem, agora os cogumelos começam a largar a água, não é? Não, não, não, não. Sim, é, de um... a gente basicamente vamos mexendo isto e vamos coisando até já não haver água, até já estar tudo seco outra vez. É. Okay. isto deve fazer uma pasta, para ajudar a engrossar com isto. And bacon strips, <t Jericho> and bacon strips. <laughs> <I don't know. laughs> sei. OK. <laughs> Mas o que está a o É, what the fuck man, parece pessoal deficiente. Eu gostava do Muscle's Glasses. gostei daquilo, daquela rap battle que ele fez. gostei do argumento final dele, não sei se Got this, got this. Agora vamos virar tudo dos Zavid a tentar pôr os, os campeonatos em cima do presente. Tentar que fique Ivan por cima disso. Sim, depois é posso certo? ter que meter as mãos ao barulho. Aqui tu pior... um dos piores camaradas que o dia me <risos> via. Basicamente a gaja pegava de uma coisa e via assim de zoom. <risos> a mão estava e depois cheia ao fundo. Enquanto <risos> <risos> eu <também> ficava, estou tão e picava E agora, com a prata, vais tentar fechar isso. Isto não vai fechar, tens noção? Sim. Vais? Sim, porque tem assim, mais e mais coisas de, de, de presunto é Isto era suposto ser para de batata, mas, não sei se eu gosto de coisas mastigadas, mas se passa, de batatas cozidas. Mas tu, tu, tu próprio explicas a razão pelo qual eu não gosto disso de comida mastigada, peré de batata é bem horrível. Lumpy. Lumpy food, man. Se calhar nunca gosto de peré de batatas normal. Se calhar não, a minha mãe não é realmente a melhor cozinheira do mundo, eu sou sincero. Oh, já não sei. Mas eu amo-te também. Que... Agora vamos pegar o nosso Beef Wellington. Um, um... E vamos pô-lo em cima da massa folhada. Oito está com um bom aspecto, mas vou ser sincero. sincero. Vai ser melhor que o bolo. Vai ser melhor que o bolo, <risos> não é difícil. <risos> <risos> Não é difícil. Eu tive vergonha de mostrar o resto do vídeo onde a é, gente abriu ao é, bolo e que é, estava tudo a escorrer. É, é, é. isto foi é por causa do fogo. É. Exato, exato. É uma boa desculpa. Aquilo que correu mal foi por causa do forte. Como separar a gema de um ovo do resto da clara do um ovo. Ai, vamos entornando e deixando as claras que Isso não faz parte. É bom, é bom, é para clara e Ok. E agora já só já só há basicamente gema uhum. e.. Uhum. Muito mais. Tive 0,05 segundos de televisão, mas tive. Estive Mas tive! É quando houver assim <risos> hipótese, estás a ver? Tenham-me um que ensinar. Oh, Estou bem por mim, mesmo. Estive cá também no chute das É sério. Nunca te impediu lá. A vida agora vai pôr em cima da, da forma do é. tabuleiro. Não te rias sobre é isto. Agora vamos voar a 200 graus. 15 minutos e depois vamos virar passado 15 minutos. Vamos ver o David tentar virar o Vítor Wellington. Partindo do princípio que nós não estamos a forma, por isso vai ser uma tarefa bastante fácil. Ok. Ficou mais ou menos. Próximo e agora, quando eu fiz a primeira vez, isso foi para imitado o tamanho. Ah. Então, tá né, Tem que Uma fricção que tá fazendo a carne já deve ser velho. Tá muito lindo. Tá por, por aqui, eu até podia estar mais um tempo mais. Tá muito lindo. A já tá com tá, tá, o médio ou com o Tá bom. Tá bom. É, tá, tá. Hum. Agora! 20 minutes later. Se fosse por mim, estava para aqui para umas 10 refeições? Ah sim, sim. No mínimo. Está com amor, e paixão. Está com amor. Então agora. Cozinhei vamos... com paixão. Agora. Cozinhei com alma.